Se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo como qualquer pessoa pode ganhar dinheiro na Best 365, mesmo sem ser um especialista. É sério, olha só. Se liga até o último segundo desse vídeo que eu vou te mostrar tudo neste exato momento. canal me chamo Júlio Moreira no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente isso que eu acabei de falar tá como qualquer pessoa exatamente como qualquer pessoa pode ganhar por dia mais 85 reais na bet365. Bom, se você já gostou do assunto do vídeo, já peço primeiramente para você deixar o seu like aqui agora no vídeo, porque através do like eu vou saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal ou não para gravar mais. É como se fosse um termômetro, tá? Então já deixa o dedo no like aí. E segundo, eu já quero pedir para você também se inscrever, para você não perder nenhum tipo dos próximos vídeos aqui, nenhum dos conteúdos dos próximos vídeos aqui do canal. É sério, eu não quero que você perca nenhum dos próximos vídeos, então já se inscreva aqui agora, tá bom? Vou ficar aqui esperando você se inscrever por uns segundos. Mas então, enfim, vamos para o assunto do vídeo aqui, tá bom? É, como qualquer pessoa pode ganhar dinheiro na Best365, tá? É, não, melhor do que isso ainda. Como qualquer pessoa pode ganhar dinheiro na Best365 sem ser um especialista profissional. É isso mesmo que eu vou te mostrar neste exato momento aqui, tá? Aqui na tela do meu computador agora. Para você tomar um no que eu estou falando, se liga nisso aqui, ó. Eu estou de bermuda, mano, olha só. estou de bermudinha, de chinelinho. olha só para você ver. E com a blusa do time que será campeão de tudo este ano que é o Galo, né? Pênalti para o Atlético! Bom, se você, se você é totalmente iniciante e não sabe de nada que acontece ou como funciona na Best 365, bom, vou te mostrar aqui agora na, na tela do meu computador, se liga nisso aqui, ó. olha só para você ver, ó. tô aqui no site da Best 365 agora, Tá para quem não sabe a, a plataforma da Best 365 é uma plataforma de apostas, né? e que você pode apostar em vários tipos de mercado, olha, tênis, basquete, bilhar, corrida de cavalo tênis, vários e vários tipos de coisa, né? Só que de tão simples que é a Best 365 você precisa ter cuidado porque de tão simples que é, é muito fácil de você acabar perdendo o seu dinheiro também. Eu falo isso porque no meu começo é, eu perdi uma média de 2 a três mil reais por apostar na emoção, nessa emoção aqui, ó. Pênalti para o Atlético! Principalmente pra quem tem time do coração, pra quem gosta de futebol, né? Você acaba apostando muito na emoção, sem técnica, sem analisar de fato e acaba perdendo muito dinheiro. E eu perdi muito dinheiro assim. Eu não quero que você perca, tá? Então. Tem que prestar muita atenção nessa questão, de tão simples que é, pode fazer você perder dinheiro se você não apostar, se você não fizer do jeito certo. Mas dentro da plataforma é muito simples, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui ó, em jogos ao vivo, tá bom? É, você pode apostar em vários jogos que você quiser, você pode apostar em tudo, quem vai fazer o gol, quanto vai ficar o jogo, escanteios e várias coisas, e assim ganhar dinheiro dentro da plataforma, tá bom? Bom, e assim, uma das maneiras mais fáceis que tem para você ganhar na Best 365 hoje é através desse mercado aqui, ó. Que é o mercado de futebol virtual. Você vem aqui em esportes esportes virtuais, futebol, tá? Futebol virtual é, pra mim, um dos mais fáceis de você ganhar dinheiro hoje. Eu vou te explicar o porquê logo, mas preste atenção. O que é futebol virtual? Só para você entender, tá vendo? É como se fosse melhores momentos de um jogo, né? É, é bem real a imagem de modo geral, mas tudo aqui é computadorizado, entendeu? Não confunda com um jogo de FIFA, tá? É literalmente um jogo computadorizado que tá acontecendo aqui, olha. Mas você pode ver que os movimentos dos jogadores em si... São bem reais, tá bom? E só que tem um grande segredo aqui dentro dessa parada O que que é? Por ser futebol virtual, por ser computadorizado Ele tem algoritmos Ele tem uma programação por trás de tudo isso daqui Ué, Exatamente esse é o grande segredo da parada Que você precisa entender de fato, tá? Que dá para ganhar muito dinheiro em casa, literalmente assim Como eu tô te mostrando aqui agora por conta disso Bom, o mercado de futebol virtual, por ser computadorizado, ele tem alguns padrões. Como assim alguns padrões, Júnior? É, o futebol virtual na é Best que ele tem algoritmos, né? Ou seja, tudo o que acontece lá é configurado pelo algoritmo da plataforma. Então, o que eu quero te dizer é que dá para decifrar como este algoritmo funciona e automaticamente dá para saber também com exatidão quais serão os próximos resultados e assim, consequentemente, ter mais ganhos, mais lucros dentro da plataforma. Imagina se, por exemplo, se, na, se você fizer 10 entradas, 10 apostas e acertar 8. Já é um grande resultado, na é verdade? E o melhor de tudo, né? você não precisa ficar analisando o algoritmo e nem nada disso não, tá? Para você tomar uma noção melhor, se liga nesse story que eu postei no meu Instagram das sequências que eu tenho assim, durante o dia a dia é, no futebol virtual. Se liga só nesse story aqui. Ó. Pergunta se o robô tem uma taxa de acertos e de lucros boas. Olha essa daqui, ó, robô de máximo de mercado. Ó. 50 reais essa entrada. Isso aqui em 18 minutos. Tá? Olha, 50 reais essa entrada aqui, voltou 112 Essa daqui foi das estatísticas, né? foi um teste que a gente fez aqui. Esse daqui, R$20,00, voltou 50. Esse outro aqui, mais 20, não, peraí, esse de cima aqui, ó. 30, voltou 42. Depois veio essa daqui, 10, voltou mais 20. Depois 10, voltou mais 26 e depois teve esse red aqui, porque aqui a gente mostra tudo, teve esse redzinho que a gente pegou aqui agora, 10 reais que a gente perdeu. Então no total, para você ter ideia, isso aqui foi em torno de 18 minutos, todas essas entradas. Em 18 minutos, 126 reais de lucro no total. Como você pode ver, né? É como se estivesse tudo mastigado basicamente para você. É só pegar basicamente o resultado ali e pronto, colocar no bolso, né? Bom, imagino que você já deve estar tá começando a ficar um pouco curioso com isso. Bom, se você está gostando disso aqui que eu estou te mostrando e quer de fato aprender a ganhar aí R$70, R$120 por dia na Best 365 de maneira simples, sem ser analista, eu quero que você faça o seguinte a partir de agora, tá? Bom, eu gravei um segundo vídeo que está oculto aqui no YouTube mesmo, tá? mostrando alguns dos meus resultados, explicando exatamente como que você pode fazer exatamente o mesmo resultado que eu estou te mostrando aqui agora. Eu deixei o link desse segundo vídeo aqui na descrição, é o primeiro link aqui abaixo do vídeo, tá? É, esse vídeo está oculto no YouTube porque eu quero separar as pessoas que querem realmente ter resultado para as outras, tá bom? Então tem um porém, eu só quero que você assista esse vídeo que está oculto aqui se você realmente tem interesse em descobrir essa parada e como ganhar dinheiro com esse negócio. Tá bom? Então se você tem interesse, se você não tem interesse, então não precisa nem clicar no vídeo, tá? Eu não quero. Eu quero somente quem está interessado em dinheiro com esse negócio. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo agora. Já clica no link daqui abaixo. Já vamos pro segundo vídeo para eu te mostrar tudo mais detalhado. Vamos embora para lá. É como se tivesse tudo mastigado. Não. Como você pode ver, né? Ele acerta mão. Ele volta de novo. Tivesse literalmente mastigado nas suas mãos. Nossa, mastigado nas suas mãos. Volta de novo. A última, ó. Como você pode agonhar o... Eu...